E nada mais oportuno, penso eu, do que nesta época que vivemos, do que discutir a questão ou as questões que nos juntam aqui, que é a questão da, de qual é o Estado individual e coletivo num tempo pós-guerra, pós-revolução. Isto é com o João Paulo Borges Coelho, que vive em Moçambique e, e que tem escrito sobre e sobre uh, a vivência da pós-colonização, da pós-guerra pós colonial e, de, e, e depois o que se passou a seguir, a guerra civil, etc., em Moçambique, como todos sabem. E a é Ana Margarida de Carvalho, porque é, a meu ver, uma especialista nesse tratamento do, do outro, do, daquele de, de exatamente do, do outro, que nós precisamos de conhecer melhor.